Opa, calma, calma. Calma, tira a caixa a cara, vou operar, vou operar. Tá aqui no voo, tá aqui do voo.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 Ah, acho que dá pra gente avançar, hein, um... mano. Acho que não picou, não a... mano. Não tá vendo nada, viu, velho? É, eles tô vão picar, tô a... aqui é. atrás, velho. Correu. Vamos a pro Andame. Cuidado Andame, hein. picando, picando. Vai ter Andame, vai ter Andame. pode Pode ser. Fiquei uma decora, tô aí. Quer fazer a cabecinha? Tá, mas alguém tá que é né, pra gente. Dá pra fazer, já. Tô pronto. Calma, calma, calma. Comeu pela viu, bots, com você. Bora, três, V3, e... eu tô na Tô pra fazer isso. da, isso, da, sim, da pra esquerda, ver. tá? Tá, fazer. Vê da esquerda? Vai pra cima. Flash com né, né. se quiser. Preciso, tá não precisa, não precisa. Não, tá. Vou, cobre, é... vou plantar. Vou tá, vou tá dar o clique né, só, tá viu? Deu o click. Vou dar o clique direto. me dá cover aí. Ai, meu Deus. Vai vir o retake, viu? A sua, eu botei né? tudo, velho. Pode comer, viu? CK? Pode comer. Pode comer. Vai. Vai ver, Pode vir pra, pra cá, viu, Shell. Vem andame comigo. Passa ah. CT. Passa CT, toma HS. Eu tô esperando os caras comer só, velho. Comei, tá Com comendo. Comendo, tá comendo. Cheguei bom, bom, bom. Sim. Uh, Sim. Nice. Boa, Você. boa. Vou smacar o cimentinho ali e tentar colar o ó. Tá, é o eu vou ficar de trás aqui. Eu vou meio. Você tem bug pra direita, se eu pedir? Não, vai ter a bug, vai ter a bug. Vai, é, prepara aí, então, VS. Eu tô indo lá, já. Pode bagar, pode bagar. Peguei, peguei outra. Nada aqui. Um dame, um dame. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Um mais um damage, mais um damage alto. Voltou, voltou, voltou. voltou. Esqueira, esquerda, esquerda, esquerda. Boa. Eu, eu, eu, eu. Vai, um de de dame, vai ter o dime, vai ter o dime. Já tô, já tô. Mano, eu vou jogar meio, tá? Se o botes matar, eu... Eu bloqueei esquerda, velho. era Monta eu tô jogando. você tá jogando aí. Tô entrando eu avançado. de vida, velho. Mano, tô vendo nada aqui, velho. Tô bagando mais um. baguei mais uma, bot. você plantar aí. Tá, pode estar aqui. Boquei Vou ah, eu vou botar a ah, direita aqui, tá ah, chato. Ah, ah, Volta a V, ah, ah, ah, esquerda. Vou acabar na frente, Chelinho. Peguei na frente. ver na direita. Ah, direita isso. de morto. Tem forte, tem forte ainda. Quero ver dele. Quero ver Para, Gu, Para, mano. Deixa pra mim, já. Mano, deixa eu vir um cara com... Comendo aqui na arma. João. Para. Meu, não sei onde os cara tá, mano. Opei, roubei! <risos> Bangou. Fechou. Ah, tá 10, 10 de vida, eu tô com 10 também. Eu ainda, véio. Tá com 10 de vida, ele por com Tem um rampa também. Eu eu também rampa. Peguei o um rampa. Com 10, com ah. mim, tá. Tá meio Tá. Tá aqui no dame, pegou pegou. Tá pegou, pegou. Acho que não é o dame não, se tem H é botão. Eu vou passar dessa smoke aqui, tá aqui do dame, tá velho. Matei tá, B2, tá? galera. Eu tô acelerando, ah, tá, tá abalançado. Tá. Foi 3D, Felpão. Tem o cara tá, tá, com 10, mano. Vou acabar. Um man aqui. Um default? Vou pegar, tira a cara, tira a cara. Ah, ele mirou. Default, default. Boa, o outro eu não sei. Meu Deus, Vou colocar, velho. Tem como ter rushado o Thiago Muito difícil, muito difícil. Tava na janela. Tá, mira escolha então. Tá na esquerdinha aqui. Tá, a é meu. Pode subir, viu? Que boa. Vou, vou mirar a escurinha agora, tá? Tá, eu vou strefar então. Não nada, tá tô quebrando um pouco. Bom. Ah, é tá Estou batendo, eles estão batendo aí, eu vou ficar até da smoke do DM aqui, velho. Ah, nada. tô mirando em cima na esquerda, velho. Eu vou dar um contato com a mão da smoke do DM, guys. Eles um. estão picando, eles estão picando aqui. Calma, calma, calma, calma. Não consigo ajudar vocês. não Mais um mapa. Tá. Mais um mapa. Peguei. Ah, flash aqui. Tem mais smoke, mano, tem eu mais smoke no chão, tá? Aqui, Pode smokear, véi. Virar? Pode ter ah, um a dame, mano. Time absurdo, mas acho que não. Ah, Tava tá uma janela e um do, mano. Rapaz. Tô eu tenho tu né? ah, tá? Deveria ser smoke. Base, base, base. Costa que tem embaixo. E um é escuro. Escuro e base. Ah, tô no, no cimento aqui, véi. Travado escuro aqui, véi. Ah, tá, tentando mirar em cima Mirá de boxeira, tá bom. Mirando. Meio direita, direito, Direita. Claro. Nice, ah, esse cara. Né? pegar a UP aqui, já. É, Os caras na esquerda, né? bom, vai. Passou o gravador. Tá, tá, é tá do atrás mais, um, okay. tá. okay. okay, mais, um, mais uma, baguei mais uma. mais uma, guys. da Peguei peguei Quase é meu, quase meu, matar. Bateu nele, bateu nele é bom. Eu. Beio, peguei Bail. Tá aqui, aqui no meio, aqui no meio. Tô no meio, tô no meio. <risos> <risos> Bota <risos> <ninguém. risos> tá super nice. pedir. pegar a A, pô. Peguei Mas nada, nada, nada no meio, velho. já tô colando ah, também, velho. Ah, já voltei então. Pode o B. Vai, guys. Eu tô aqui do Bob, velho. Vai, Tem aqui, calma, tira a caixa, cara, é eu vou bem. operar, vou operar. Tô aqui bol, tá aqui do eu bom, tá aqui mais... é do bom. esse é Já tá escurinho já. Começa escorinho, começo escorinho. Lá pra mim passa a Se costa aviso, tá? tem aqui, Vai Vai aí, velho. Tem outra mole. Olha a costa aí. Tem nada. Tá, tá, tá, tá. 3D é meu, tchau. Tá. Ah. Vou tomar a cabecinha. 3D1. Smocou. Ai, caralho. Pode tirar Pode a cara. Vai. Tá defusando, viu? Pode estar defusando. Tá não, tá não. Não, tá, não, tá. Atendido. Morreu. Defusado, defusado. Tá, tá. Nice, nice. nice. <risos> ah, eu ouvi. Manada batendo forte, mano. Dupla, dupla, dupla. Naguei ah, meio, eu naguei meio. Bamba B. Tô cego, tô cego, tô cego pegar uma, velho. uma. Aラ... Tá na dupla tá ainda? Tá Faz uma bug aqui pra mim, curto, eu como. vou dar default. Quad, <restored> quid, quad, quad, quad, quad. Quad, quad. Quad, quad. Não tá aí, para ah, uh -huh. Tá, matando os caras. Pode ter costas. E eu tenho aqui, boa, tá. Vou ah. tá. um smoke. Valeu. Um Não meio. É o pé aqui, ó. Smoke esse agora. Mirando no meio. Eu... Eu chequei, eu muito ficar, atrás Deu um. Deu escondido tá boa, a pouco eu Botei A gente tá no pé. Mais um na boca, uma na boca. esquerda aqui. caralho. Ela tá com o da esquerda, velho. vida, 10 vida, 10 vida, certeza, 10 vida. Colando, sozinho. Só vi um. Tem um cara do meio, esse cara do meio. vou falar, velho. Os dois, os dois. Ai! Ai Caralho! Tem um lá embaixo, é meio, mano. Cuidado é é é no meio, Eu no Tem nada, velho. Por enquanto. Tem um lá embaixo, eu, se eu chegar. Vou avançar aqui. Tomara nem botou. Vou dar tiro. É a K deles? Mais um B. Guys, olha o é meio. É oh, uh -huh, meio. olha o meio, olha ah, o meio. Tudo bem, Botelho. Meio é meu, meio meu. Vou botar lá na esquerda, tá, Botelho? Olha lá. Varou, varou. Tô aqui na boca, mais um, mais um. Peraí. Peraí, relógio. Ai. Dois, dois. Dois e meio. Dois meio e então um B. Mais um. Boa. Tem flash B. Boa. Caralho. Nice. Mano, no default eu tô perto. Vai toda a base CT, mano. Meio, meio, meio. Dois. Dois esquina. 250. Ah, esse quero baixo, escuro baixo, quero baixo. Prova. Dois esquina, dois esquina, dois esquina ainda. Dois, dois. Dois meio, eu voltei, eu voltei. Boa, Fundo um 1 e 2 esquina, um e 2 um esquina Boa, os dois esquina, os 2 estavam em esquina 2 e meio, 2 Guarda, guarda, guarda, guarda. varanda Boa oh, Boa Nice, boa Parece tá que eu tô... mano ah, eu tô fundo, eu tô... A gente tava a, de de semana, semana. a gente tava tô sendo esquerda aqui, velho Vai Na direita da bem aqui, Flopon. Muito bom, pai. Deixa o meio, morreu. Vou um jogar mas... pra você, tá? Pro C. Ó, peguei pra você ficar. Tem uma mole, tá, amigo? Nada, se ele estiver né? explodindo, né? relaxa que eu montou pra você. Tá, não tô mirando, tá? Tá bom, eu tô aqui, tô pro meio, não tá? tá? Eu tenho flash. Não não nada meia. fundo, mano. Nada fundo. Tá. Eu quero eu ver que tá entra tá meio, que se entra meio aqui, guys. Não tem nada. Vem, vem, vem. Spawn vai split, split, split, split, split. Querendo splitar. Dois caras, dois caras meio. Vai passar, vai passar, Flopon. Eu tô montado, Flopon. Tá. Vai passar meio, vai passar meio. Tô mirando, espassa. Dá pra passar, dá pra pé, baixa, tô pé, baixa. 2-2-2-2-2-2-2 E um escuro, um escuro. Ó, botou v escuro xerinho. o Xelio. É no meio. Morreu? Mano, não vai ser B.A. Mas um par é no meio, mas um par é no meio, morreu. Quero voltar. Não, o fundo não tem nada, eles estão escuro certeza. É escuro, guys, é escuro. meio não tem mais nada. Escuro e varana é bem. É escuro, então. é escuro. Caravalo, Xelio. Nossa! Vamos! Ai, B2 bem difícil, mano. Bateu fundo, vou falar. É, flash 2. Ah, o monta vazou. É, passando varanda rápido, guys. Pode entrar mesmo mecha ali. Três bang, dois caras. Vou tomar a boca da B, viu? Smoke. Eu travei ele já. Mano, ok. Eu, eu larguei, véi. É deixa eu ver, deixa eu ver, guys. Varanda, passou varanda, guys. 2 2 por baixo, 3 passando 3 varanda. Ó, oh, tá no spick, tá. tá, fechou. Mano, gastaram 7, pô. Né? Tem tá na frente, véio. Mano, a smoke tá... a moto tá certa, né? Acho que na esquerda não tem, não. No corpo passa a é varanda, véi. Vai tacar o da aí. Alp passando varanda, guys. Alp passando varanda. Ia fazer gai na né, direita assim. seu. Bora, dá pra fazer, bora? Vou pagar, vou vou vou, vou. Morri. Vai, entrar. É Podendo. muito azar, velho. mano. Ah, passa Vou senha. fazer barulho correndo. dando aí, entra o varanjo, Posso na porta do meio aqui, pra você achar? Ah, eu tô aqui na base CT já. Tá silêncio aqui, viu, bem? Não no combo é só um. Ah, dois. O t vai chegar agora. Um foi fundo e um vai cair baixo CT de Alp. Uhum. Queria ter uma Sense 10 agora. Sense do Oxy. Vai, vai tá aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Caraca, cara. Cara. Foi Quase, hein, mano. Tá... Vocês, Só pra barada, vocês, vocês mas... precisam passar, galera. O meio ficando. Não, da varanda. De da varanda, varanda. passei, eu passei, eu passei. Base no meio. Varanda, varanda voltando. Quase morreu. Nada varanda mais, guys. Nada varanda mais. Tudo base, back base. Não, não, não, não, não. Eu beito pra você, eu aberto pra você, um. Fica aí, fica aí, eu pra você. Três varanda. Dois ou três varanda? Já voltei, já, mano. pelo Tem bug? Não, não, não, não Ai, meu c***. Bogou, bogou. Comendo varanda, comendo varada. É guys. Comendo, barato, comendo barato. Tá comendo varanda. Bogou, bogou, bogou, Acho que é dois colete, viu? Dois. passei, passada. Passando, passando, vários. boa, cara, esse cara, velho. Eu soltar. dois ou três aqui, eu tô esquerda já, velho. então. é minha, guys. Mais bomba, tem uma, vez direita? Né? Mas um direita, eu acho. Eu, eu, eu, creio que sim, velho. Tá. Vou te dar se cego. Tá close, close, close, close. Picando. Na frente do barril, na frente do barril. do -tá -tá. barril, quer dizer. É, que é, tá meio eu nem vou. Meio, meio. Morreu. Só eu um B. na porta, quer? Dois, daqui, dois aqui, ah, dois. B2, Só um B, dois. Só, dois, dois, só dois, dois, dois, um B2, dois. vai vai, Bubu. Ah, ele comeu pro meio, Bubu. Rampa no meio, rampa no meio. Boa, dois segundos agora. Eu smoke, smoke Pode B2, tio. Ai, ai. Relaxa, Eu não sou o varando, eu sou o fundo de vida, Tá, eu vou plantar depois eu desmoco quarto Pode ter escuro, viu? O escuro vai ser meu, velho Eu vou pra nilba Tô comendo buraco Tô comendo pra nilba Vá dois, hein? Tava vou, o, vou o o também, sim Vou os dois Vai ganhar nilba Se eu ganho, pra tirar buraco eu, eu pico, velho Pango. Pango, pango, pango. Nice! Nice! Uhuuu! Ok, longa. Botando uma bomba. Bom, bomba! Atrás, bomba! Atrás, bomba! Literalmente, guys. Da de flash. flash. Passei direito. Tico lá, tico lá. Peguei, peguei. peguei, peguei. Basta CT, basta CT, guys. Matei um base. Acho que tem dois smoke. Bora aí, casa aí, casa aí! Bugado! Eu smoke pra dominar a varanda aqui. Agora é vocês aí. Dando, eu no forte, velho. Forte, forte. Tá, dá tá passando, dá pra ir varanda, de boa. Eu tô na velho. Eu vou ah. motorar a escada da varanda já, velho. Mano, tá arredondando. Tá dando uma ainda aqui. Panguei aqui. São arredondando. Vou pagar duas varandas aqui, velho. Peguei uma, peguei outra. Tá aqui, tá aqui, não, mano? Ué? Não, é. Fui eu, fui eu, fui eu. Fui eu não, eu não posso mocar a primeira, quer? Você desbloca a vanga, essa H? Eu esmoco a primeira aqui. Depois dessa mole eu esmoco. Leva C4 C6. Não não, eu vou Vem? fazer o suporte inteiro. Vou smocar já a primeira, tá? Vou smocar, vou smocar. Vou fazer H e bomba. Vou, vou, vou, vou a vanguard. Pode smocar, pode smocar. Só cego. Cego, vou botar Vanu. Cuidado, cuidado, vou botar. Lechei ele. Tá rampa, tá rampa. rampa. Tá rampa. Monto, Bora. Tem outro na rampa, certeza. Morreu queimado, morreu queimado. Pode ser meio queimado. Pode ser meio queimado. Copiou a pompa. Dançou, dançou, um comendo, velho. Abre.